Desde que começou essa pandemia, o que eu tenho recebido de mensagens pedindo pra mim... Deus, pelo amor de Deus, aonde que eu compro tecidos de decoração pra casa, de cama, mesa, banho... Que eu quero arrumar minha casa. É o que eu mais recebo nessa pandemia, gente. Sem mentira. E, enfim, trouxe aqui... Eu não trouxe apenas uma loja pra vocês. Eu trouxe a loja com o melhor preço do Brasil, Tá? E eu já vou falar aqui pra vocês tudinho sobre essa loja, vocês vão pirar. Essa loja, ela trabalha com cama, mesa, banho, decoração e uniforme. Então, tudo que é tipo de tecido pra essas coisas, vocês vão encontrar na Rave Tecidos. E detalhe, gente, eles são revendedores dos tecidos da Vinatex. Gente, vocês conhecem, né? Impossível quem trabalha aí com artesanato, com essas coisas, não conhecer os tecidos da Vinatex. São tecidos top. Top, Pensa no um tecido top, são os tecidos de lá. E a Rave Tecidos tem todos os tecidos, vocês vão encontrar tudo. De cama, mesa, banho, artesanato, decoração. E eles me enviaram alguns dos tecidos aqui pra me mostrar pra vocês. E lógico, né, pra mim gravar vídeo, gente. Vamos gravar vídeo vamos fazer coisas para casa. Vou fazer tutoriais bem fáceis, porque eu sei que tem bastante gente que me acompanha. E não vai muito para esse caminho aí de artesanato, mas quer aprender. Então eu só vou trazer... Peças super fáceis que todo mundo vai conseguir fazer. O que, que é bacana falar dessa loja Rave Tecidos? Além deles terem uma variedade imensa, né? Você vai encontrar tudo no mesmo lugar. Então vamos supor, você quer comprar um tecido para você fazer um lençol? Você vai encontrar lá. Você quer comprar um tecido pra você, sei lá, é, reformar uma cadeira, você vai encontrar lá. Você quer comprar um tecido para você fazer aí um suplá pra sua mesa? Ou uma toalha de mesa? Você vai encontrar lá. Você vai querer comprar um tecido para fazer aí uniforme para vender, gente. Que tá voltando nas aulas, tanto jaleco dá para comprar para fazer aí. Gente, vocês vão encontrar lá. Então, tudo que vocês imaginarem, vocês encontram no mesmo lugar e com o melhor preço do Brasil. Passada, né? Vocês estão passados igual eu? Vocês vão ver os tecidos... Só tecido legal, só tecido top, qualidade nem se fala. E agora o mais interessante, gente, que eu sei que muita gente fica na dúvida do quê? Jôs, eu moro aqui, porque eu sou de Campinas, então muita gente acha que só entrega aqui na região. Gente, eles entregam pra todo o Brasil, todo o Brasil. Não sei se entrega pra fora, porque eu sei que tem leitoras de fora. Pra fora eu não sei, gente, mas a gente pode perguntar. Mas eu sei que eles entregam em todo o Brasil e a rapidez... Vocês não têm noção como chega rápido. Gente, eles me postaram, isso chegou de um dia para o outro. Eu nem tava esperando, porque eu falei, ah, vai demorar uns dias. Gente, de um dia para o outro chegou, então vale a pena, né? Vou mostrar aqui para vocês e vocês já correm. Eu vou deixar todos os links da Rave Tecidos aqui embaixo no box de informação Lá no blog tem fotinho de todos os tecidos e eu vou colocar o link embaixo de cada tecido se você quiser adquirir. Lembrando que esses tecidos que eu peguei tem outras estampas, outras cores, então vale a pena você entrar no site, vale a pena você acompanhar eles nas redes sociais, porque, né, não é, não necessariamente você precisa comprar, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, que nem... Ó, eu tenho esse tecido aqui que eu quero fazer o quê? Fronha. Você não, Se você não gosta de tom escuro pra sua cama, que eu sei que tem bastante gente que não gosta, vai lá e pega um tricoline clarinho, gente. Então, vai muito de gosto, tá? Eu adoro... Eu não gosto muito de, de tons claros na minha cama porque eu tenho gato, meus gatos sobem na cama. Então, tipo, se eu coloco, sei lá, meu sonho é ter aquela cama com aquele edredom, com aquele lençol, com tudo branquinho. Gente... Alegria do pobre dura pouco, porque eu tenho certeza que eu vou colocar na cama, não vai dar uma hora, vai tá tudo sujo de pata de gato. Por mais que eu limpe a casa, por mais que os meus gatos não saiam na rua, não tem jeito. Branco é branco, né? É igual colocar preto também pra quem tem gato que solta pelo. Não dá, gente, não dá. Então, eu sei do que eu posso. Na minha cama tem que ser esses tons assim, entendeu? De azul esse, esse tecido aqui, a minha gata tava deitada em cima, tá? Então, já tá 100% aprovado, porque não pega pelo. Ah, ela tava deitada... Ela, eles adoram tecido quando chega. A minha gata é branca, ela tava deitada em cima, e, gente, não pegou pelo. Então, aprovadíssimo! Então agora eu vou mostrar tecido por tecido, vou falar o que nós vamos fazer, não é tudo que eu já tenho assim em mente, tá? Porque chegou, já vim gravar o vídeo, porque eu já acho que vocês já tem que comprar, porque gente, vocês não tem noção não, vocês não tem noção do que eu tô falando. Eu vou mostrar primeiro os tricolines que eu recebi. Aqui, gente, olha, esses daqui foram todos os tricolines que eu recebi, olha... A opção, tem opção para todo gosto Eu deixei esse daqui em cima Que esse daqui, ah, meu pai Gente, já começou Quem me acompanhava lá no Instagram lembra como que fica a minha casa No final do ano de Natal, né, gente Tá chegando Natal E isso daqui vai projetinho Tô pensando em fazer uma toalha de mesa, gente Tô pensando em fazer uma toalha de mesa Ou supply e montar uma mesa posta de Natal Não sei, gente, o que vocês acham Olha isso este tricoline aqui eu amei. Foi meu preferido, Natal, gente. Amo decorar a casa de Natal. O segundo é este vermelho com essas coroas. Eu vou por pertinho para vocês verem, olha. E, gente, esses tricolines dá para fazer máscara, que eu sei que tem bastante gente que faz máscara aí para vender. Dá para fazer, viu? Eles são bem corpazão. Bem bons os tricolines deles. E tem bastante tecido aqui. Esse daqui eu ainda não sei o que eu vou fazer. Talvez eu faça algo para, ó, combinar. Tá vendo? Não sei, uma mesa posta, algo do tipo, não sei. Esses dois aqui eu acho que eu vou acabar fazendo junto. Combina, né? Ó. Ó. Inclusive, se vocês quiserem... Opa, deixar sugestões aqui embaixo de peças que vocês querem aprender de artesanato, pode deixar, viu, gente? Aceito sugestões de vocês. Este tricoline aqui, gente, eu já pensei em roupa. Inclusive, eu postei nos no shorts aqui do YouTube e... Não sei se foi nos shorts ou nos... Foi nos shorts. E uma leitora falou que fez uma bata com este tecido aqui, que ela comprou esse tricoline. E ela fez, gente, ele é dourado, sim. Ai, meu Deus, ele é muito lindo esse tricoline. Realmente, fazer uma peça de roupa, mas eu prometo que eu vou fazer artesanato, tá bom? Inclusive, este tricoline aqui, ela mandou meio tudo com poser né? Gente, olha só. Olha com o amarelo. Olha como que fica bonito. Ai, gente, eu pensei numa mesa posta. Comprei umas taças amarelas. Olha isso, ia ficar lindo. Nossa senhora, meu Deus do céu. Olha, é que eu não posso fazer tudo mesa posta, né, gente? Então, olha, esses daqui também, tudo tricoline, qualidade top. Esses daqui, esse daqui eu tenho certeza. Eu, esse daqui também combina, né? É um combinadinho, olha. É um de coração, fundo azul marinho de coração, e o outro de azul marinho com fundo de margaridas. Confesso que eu tô na dúvida agora, viu? Mas esse daqui eu quero fazer fronha, eu quero ensinar vocês a fazerem uma fronha. Gente, vai duas costuras na fronha. Duas costuras na fronha. Vocês têm noção disso? Eu só não sei se dá a quantidade pra me fazer duas fronhas, né? Que eu tenho que fazer pelo menos duas fronhas. <risos> Acho que dá, gente. Dá sim. Tá vendo? Esse, esse coraçãozinho aqui que eu achei a coisa mais fofa do mundo. Ó, dá pra fazer duas fronhas. Tá vendo? Então, este daqui vai ser fronha. Acho que vai ser já o próximo vídeo. Gente, sério. Eu vou ensinar vocês a fazerem um tipo de fronha. Vocês vão ficar passada Como é fácil... E como vai uma costurinha de cada lado, você já tá pronto para pôr no seu travesseiro a fronha. E aí, eu tinha pensado em fazer, tipo, uma... Porque eu tenho quatro travesseiros na minha cama, né? Então... Gente, ignorem a voz fronha da pessoa, porque eu estou resfriada. Não é covid, espero que não. <risos> Gente, tinha pensado em fazer é, um composê, porque, como eu disse, eu tenho quatro travesseiros... E eu tenho quatro almofadas na minha cama. Então eu queria fazer algum tipo de composê. Ensinar vocês também a fazerem capa de almofada para cama e capa de almofada para sofá. Porque tem diferença? Tem diferença. Tá? Então eu ainda não sei. Mas vai sair, ó. Aqui desses projetos vão sair é, fronha capa de almofada para cama, capa de almofada para sofá. Vai sair suplá, vai sair toalha de mesa, vai sair toalha de banho. Que mais que teremos, gente? Ah, também teremos reforma. Não sei se eu vou reformar uma cadeira ou um móvel. Então, por aí, vocês já veem o que vem por aí, o que esperam por aqui, gente. Então, já, já vai adquirindo os tecidos. O próximo tecido que eu fiquei passada, que meu marido já pegou pra ele, olha o que me mandaram. Toalha de banho. Esta daqui é a felpa comum. Ela me mandou na cor branca, tem outras cores e tem outros tipos. Tem as mais felpudas, tem outros tipos lá no site, tá vendo? E, gente, isso daqui, meu marido já falou que ele quer pra ele por quê? Por causa do tamanho. Ele quer uma toalha gigante. Ele adora toalha gigante. Então, o que eu fiz? Já comprei alguns aviamentos para mim fazer aqui com vocês. Uma toalha de banho, maravilhosa que ela vai ficar. E perdi, né? Daria para fazer duas toalhas aqui? Com certeza daria para sair duas toalhas de banho aqui, ó. Ó, E grande. Mas o meu marido já catou o tecido para ele e falou que esse era dele. Se tivesse mais tecido, eu ia fazer um roupão. Esse roupão atualhado, sabe? É, que você sai do banho e você já se enrola. É aquele, desse tecido aqui mesmo, que é esses tecidos atualhados. E, gente, dá pra vocês fazerem toalhinha de mão, toalhinha de rosto. Dá pra fazer jogo pra bebê aqui. Gente, pensa no, em, em criança que vai nascer que tá nascendo, né? Então, dá pra fazer, dá pra ganhar uma graninha aí, viu? E é muito barato o preço deles. Entra pra vocês conferirem os preços, olha. E tem outras cores, tá? Pra quem não gosta de branco, tem outras cores lá no site. Próximo tecido, que este eu ainda não sei o que eu vou fazer. Mas eu acho que eu vou fazer uma peça de roupa, tá? Porque é o que gente? Eu vou fazer uma peça de roupa. Porque nada mais é do que uma lese, minha gente. Olha só, uma lese. Ela é um vermelho queimado. Olha o trabalhadinho dela. Que coisa mais linda. Gente, lese... Não sei, tô pensando em fazer o quê? Uma camisa? Deixa eu ver se dá. Dá, gente. Dá pra fazer uma camisa. Ai, ah, já tô passada. Já tive uma ideia. Hum, não vou falar. Não vou contar, mas eu tive uma ideia, gente. Sabe uma coisa que é bacana vocês verem? A história da, da Rave Tecidos. Eu entrei lá no site deles e aí tem lá é sobre nós, né? É, aí eu cliquei lá pra ver e conto a história deles. Entra lá pra vocês verem. Entra no site e entra nessa abinha pra vocês verem a história. Eu achei muito legal a história deles. Então, vale a pena conferir, tá? Esse daqui vai ser uma peça de roupa. Já sei o que eu vou fazer com ela. Vocês vão babar com a peça que eu vou fazer com esta lesa aqui. Vocês vão babar. O próximo tecido, gente, ó. Não falei? Tem, pe... Tem tecidos lá que dá pra você usar, fazer como roupa. Uh, fazer como roupa, não. Fazer roupa, tá? Pra quem costura. E é muito barato. É um piquet favino, 100% algodão. Também na cor branca, olha. Ó, detalhe do pique Deixa eu por pertinho. Tá vendo? Ele é todo trabalhado, o Eu acho lindo o Este daqui, eu não sei. Eu estava pensando, mas dá uma dó... Em fazer guardanapos de boca e ensinar a vocês alguns tipos de dobras de guardanapos de boca. Não sei ainda, gente, tá vendo? Mas dá dó, porque uma blusinha também ia ficar bom, né? A pessoa já vai... Não adianta, quem costura vai sempre pro lado da costura, né? eu acho que quem faz artesanato sempre vai pro lado do artesanato. Mas eu quero trazer algumas peças para vocês de que eu prometi, gente. Eu prometi. Eu tenho que cumprir as promessas que eu faço. Falei que eu ia trazer peças para vocês para casa e eu tô devendo. Por isso que tá aqui todos esses tecidos pra gente fazer os nossos projetinhos aí pra nossa casinha que a gente ama, né? O próximo tecido, pra quem faz artesanato, vai ficar chocada com os preços do quê? Dos feltros e a qualidade desse feltro. Eu fiquei, eu fiquei na dúvida. Eu falei, será que isso é feltro? Não. Eu falei, não pode ser feltro, não. Eu tenho feltro aqui em casa, gente. Eu falei, não. Não sei que feltro. Que raio de tecido que é esse? Gente, olha aqui. Na cor nude. E eu já sei também. Ah, não, não falei tudo. Não falei tudo que vamos fazer, tá? Vai sair também porta-copo. Vocês vão ver, gente. Vocês vão babar. Eu tô pensando em fazer alguns enfeitezinhos. É, eu esqueci o nome. Dos penduricários lá que o pessoal faz pra vender para beber dá para fazer com feltro e feltro é um material barato e você consegue um bom lucro em cima tá ainda mais com os preços lá da Rave Tecidos então vale a pena e tem muitas cores tá esse daqui foi as cores que a cor que eles me enviaram mas tem muita opção de cores lá o próximo tecido gente eu já queria fazer uma cortina, eu queria fazer uma coxa pra cama, eu queria fazer. Só que a quantidade de tecido que tem aqui não dá. Se não, se eu tivesse um rolo desse tecido, minha amiga, a minha casa inteira ia ficar com, com esse estampa aqui, olha, com essa cor vinho desse jacar. Ele é importar. Olha isso! Olha a cortina. Olha um jogo, um jogo de cama, gente, um jogo de cama, olha isso. Ele, e esse de aquário, ele é importado, ele tem 2,80 de largura. Então, ele é ideal pra você fazer, é, fazer coisas pra cama, cortina, pela largura dele, sabe? Ele é bem largão e ele tem... Gente, realmente, você vê que é qualidade o é negócio. Olha, aqui no vídeo vocês estão vendo a belezura que é, tá vendo? Olha o brilho que ele tem. Maravilhoso esse jacaré aqui. Maravilhoso. Eu não sei. Eu acho que eu vou... Não dá pra fazer, gente. Se desse, juro pra vocês que eu faria... Com certeza eu faria uma... Uma coxa pra minha cama. Coloca uma mantinha assim no meio e forra ainda. Fica show, gente. Fica show. O próximo tecido... E assim, in, in, in, que vocês estão vindo na minha cadeira, gente. O próximo tecido, olha isso, gente. Estampa Romero Brito. Gente, isso daqui é muito lindo. Também é um jacar, olha. Ele é bem encorpadão. E com certeza saíram o quê? Aqui, aqui, gente? Capas de almofada para o sofá. Olha que lindo! E o, pró o próximo e último tecido que eu achei chocada com eu fiquei chocada com esse tecido. É este tecido aqui, que ele também, ele faz um combinadinho com aquele jacquard importado. É o Bloco Aqua, que é um tecido impermeável. Vocês estão com ele? Olha, vocês têm noção disso? Ele é impermeável. Gente, eu fiquei chocada com esse tecido. Sabe o que eu tô pensando em fazer com esse tecido? Ensinar a reformar um móvel que molha... E eu acho que eu vou fazer isso mesmo com esse tecido. E a cor dele é muito linda. Gente, eu amo essa cor. Eu amo essa cor. Então, foram esses os tecidos que eu recebi lá da Rave Tecidos. Como eu disse, eles trabalham com os tecidos da Vinatex. São tecidos top de qualidade. Tudo que você precisa, você vai encontrar lá. Qualquer dúvida que vocês ficarem aí sobre o site, como comprar e tal... Gente, pode comprar, tá bom? Ó... Carimbinha, que é o Finetados da Moda, super de confiança, gente, é confiança mesmo. Eles estão aí no mercado, meu, ó, ó. Praticamente a minha idade que eles estão no mercado, tá? Então, pode comprar, que é super de confiança. É sério mesmo, tá, gente? Eu só venho aqui, só venho... Eu fiquei chocada com os preços, por isso que eu falei, não. As meninas precisam, se eu descobrir, vocês também precisam, gente. Porque vocês não têm noção. Entrem. Os links estão aqui embaixo. No site tem fotinho... Clicou lá embaixo da fotinho, já direciona você direto para tá comprando cada um desses tecidos. Fica bem mais fácil, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui embaixo nos comentários, pode me enviar por e-mail. E já comprem pra gente começar a fazer aí nossos projetinhos para casa, que vamos ter vários, tá? Vamos ter vários. É, não só os que eu vou ensinar, gente, para quem já trabalha com artesanato aí, dá para fazer uma grana Boa, tá? Porque você vai ter uma margem muito boa com os preços lá da Rave tecidos. Então, é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo, onde a gente já vai estar confeccionando uma dessas peças aqui. Acredito que eu venha com a fronha primeiro. Não sei, mas acho que vai vir fronha por aí.